Eu estou a ver pela primeira vez, mas tem muita coisa nova. Há árvores ali no meio para criar sombra, abertura um bocadinho como há outros países, outras capitais, como Paris, mas, mas, aos turistas uma e tal. Dos brasões. Os brasões, a solução foi encontrada na altura e que depois foi agora continuada, foi um compromisso. Ficar em brasões, mas não os brasões florais, porque era difícil manter, ou havia dúvidas sobre, sobre os a sustentabilidade dos relações foram lá ficaram em pedra. É uma, uma solução consensual, senhor Presidente, para agradar a todos? É você. isso como sabe, que é consensual, não há nada na vida, não é? E, portanto, há sempre polémica que acho que não faz sentido, acho que faz sentido. Uh, o que é facto é que estamos a descobrir que verdadeiramente é uma solução que alarga o Jardim, que alarga o número de bancos, alarga a proximidade em relação à fonte, cria sombra e depois respeita a, a ideia que, no fundo, é uma ideia que eu vi que os meus antecessores em Belém sempre acharam muito bem, que era na Praça do Império manter a, a, a tradição do Império. Se eles acharam bem, quem sou eu para me opor aos meus antecessores? Mas não corre o risco de virem a ser, terem o um potencial de virem a ser vandalizados? Ah, isso tudo na vida pode ser vandalizado, sei, tudo. Mas isso. Há quem chamar turbana aquilo que é vandalismo, mas, mas eu penso que os Lisboetas têm mostrado isso em relação a, até aqui aos índios jerónimos e tal, os Lisboetas estrangeiros que sabem distinguir entre a arte urbana e o que é o respeito do, do essencial para ser um grande ponto de encontro de Lisboa e Lisboa virada para o mundo. Isto é para acolher o mundo em Lisboa.